Com o tema 60 inspirações para ser UFSM, o Descubra UFSM 2020 fará uma alusão aos 60 anos da Universidade. O evento, dedicado aos estudantes da educação básica de ensino, tem por objetivo central divulgar os cursos e iniciativas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Neste ano, Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento ocorrerá em formato totalmente virtual entre os dias 14 e 18 de dezembro. Estamos indo para a sétima edição do Descubra UFSM. Ele assume uma característica muito importante, justamente de conexão com a educação básica, de contato com as nossas escolas, com aqueles estudantes que estão querendo ingressar no ensino superior. É, buscando né, o ingresso no ensino superior, nos cursos técnicos também da Universidade Federal de Santa Maria, vinculados ao cetismo e politécnico, em todos os nossos cursos de graduação, são em todos 140 cursos de graduação, contando aí os cursos tanto presenciais quanto na modalidade à distância, e também ingressar no ensino médio, vinculado ao cetismo e politécnico. Então, esse processo de Descubra, ele acaba se configurando como uma grande feira, é, feira essa que trabalha justamente com a perspectiva vocacional, com a perspectiva de contato com as, essa escolha tão importante, a escolha da profissão. O site do Descubra 2020 foi produzido pela equipe da Unidade de Comunicação Integrada da Pró-Reitoria de Planejamento da UFSM e servirá nos próximos anos como uma plataforma complementar ao formato presencial da feira. E o maior desafio foi tentar recriar a experiência e a interatividade né, dos, dos visitantes do Descubra presencial, nessa plataforma online. Então, a gente procurou utilizar muitos, muitas fotos e vídeos diferente né, do site institucional, que tem mais informações para quem já está no curso, para que esses estudantes, então, pudessem conhecer e entender a dinâmica do curso. E também as lives vão ajudar a ter essa oportunidade de trocar uma ideia e, e, e tirar dúvidas né, com o um coordenador e com estudantes do curso. O alívio de terminar o ensino médio traz consigo a preocupação dos estudantes de que profissão seguir. Durante os cinco dias de evento, serão realizadas mais de 160 lives pelo YouTube, nas quais os estudantes poderão participar de bate-papos online sobre os currículos dos cursos desejados, além de orientações de psicólogos para escolha profissional. Eu queria estudar no UFSM, porque ela é uma das melhores universidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer isso, que é uma grande oportunidade para estudar. Principalmente porque é uma universidade federal, né? O Descubra o ser de maneira online esse ano. eu acho uma pena, que eu realmente queria poder ir lá na universidade, conhecer, conhecer os cursos, enfim, que é sempre muito interessante. Só que, infelizmente, é o único jeito, né? A única solução, por causa de... Toda a pandemia, a situação que a gente está vivendo e tal, mas não deixa de ser válido, eu acho que é, é tão bom quanto se fosse presencial. Bom, eu curto muito a área da arquitetura e o curso de arquitetura e urbanismo ele é muito bem conceituado na UFSM do campus de Santa Maria, assim como a própria universidade. Eu tenho muitos amigos e conhecidos que estudam lá há anos e sempre me recomendaram aí estudar para lá, justamente pelo fato dela ser a maior e melhor universidade aqui do interior do estado sendo um ponto de referência tanto para mim quanto para alguns dos meus colegas do Tiradentes e Santo Ângelo. A Universidade também realiza o um evento anual chamado Descubra, que eu já fui e achei sensacional. E nesse ano, por mais que haja pandemia, ele deve ocorrer com certeza, mesmo que virtualmente. Porque o estudante ele tem a possibilidade de conhecer cada curso que a Universidade disponibiliza, isso abre portas para aqueles que ainda não sabem qual carreira seguir. Além disso, tem muitos cursos que o pessoal do ensino médio nem conhece, nem sabia que existia. E o Descubra serve justamente para isso, para descobrir a universidade e conhecer alguns dos cursos disponíveis. A programação completa com os links de acesso às atividades você confere no site do Descubra. E para mais informações, acompanhe a página do Facebook e o Instagram do evento.